Boa noite. Boa noite! Eu sinto muito honrado estar aqui, obrigado pastor Luciano, seu carinho, seu amor, como eu fui abençoado, meu Deus, que palavra que eu acabei de ouvir do pastor Luciano, estou tão feliz que eu vou ter os áudios dessa conferência todinha, porque quero tirar muito tempo com Deus e recebendo e ouvindo essa palavra de novo e as outras palavras que eu não ouvi. E é um prazer, uma honra, pastor. Bíblia está aqui com vocês, Viu? sinto tão honrado, honrado mesmo, admiro tanto, tenho ouvido tanto falar do seu ministério frutífero e abençoado. Tão bom também ver outras pessoas que eu amo muito, como o pastor Hernani, o pastor Paulo Subirá, o pastor Cleiton aqui de São Paulo, e tantos, tantos de vocês, uma honra, uma alegria mesmo, nós sentimos muito felizes. E eu sei que é a última ministração, é uma honra muito grande para mim, mas eu sei que ao mesmo tempo vocês devem estar um pouco cansados, né? Não? Amém, amém. Você, Você sabe, sabe daquela vez, em que... nome de Jesus, ninguém vai dormir aqui, né? O, o, o, cara, o, o pastor estava pregando, aí tinha um homem dormindo assim, ao lado da esposa dele. e falou: Irmã, acorda, acorda o seu marido, irmã. Ela disse. Pastor, com todo respeito, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que tem que fazer ele acordar. <risos> Igual aquela, não sei se você já ouviu aquela, é do, do claro que é, essa história de São Pedro está lá no, no portão do céu, não está na Bíblia, mas... <risos> mas chegaram lá, né? Para os portões do céu, é, tinha um taxista muito, muito doido, né, com óculos escuros, é, sandália e uma roupa tudo colorida, ele tudo doidão, lá no, lá no céu, e aí o São Pedro falou, parabéns, parabéns, deu uma, uma coroa de ouro, uma vara de ouro, atrás dele estava um pastor, o pastor pensou, rapaz, se o taxista ganhou isso, imagina o que, que eu vou ganhar? Aí deram uma, uma, uma varinha de madeira assim Uma coisa bem simples para o pastor O pastor falou, aí o taxista ganhou o um garladão maior do que eu Aí o São Pedro disse, olha aqui, a gente vai pelos resultados né? O seguinte, que quando é, você pregava, todo mundo dormia E quando ele dirigia, todo mundo orava <risos> Amados, eu quero pregar uma mensagem baseado em um livro de Juízes Abra sua Bíblia lá, capítulo 18, Juízes 18 Juízes 18 Juízes 18, a partir do versículo 27 Depois nós vamos voltar mais para o começo do capítulo, tá bem? Mas agora é o versículo 27 e 28 Levaram eles o que mica. Havia feito, e o sacerdote que tiveram E chegaram a Laís Laís era uma cidade, um povo em paz e confiado E os feriram a fio de espada e queimaram a cidade Quer dizer, a cidade foi totalmente vulnerável E foi totalmente destruída Ninguém houve que os livrasse, que pena Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidão, Sidon e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet Rehob, redificaram a cidade e habitaram nela. O que eu quero falar é sobre uma mensagem que eu estou intitulando Do jeito que Deus gosta. Do jeito que Deus gosta. Essa cidade estava do jeito que o diabo gosta do jeito que o diabo gosta, por isso que ela estava tão vulnerável e fácil de ser destruída. Tem pessoas cujas vidas e cujos ministérios, infelizmente, estão tá do jeito que o diabo gosta. Está fácil de ser destruído, está fácil de ser saqueado pelo maligno. Mas hoje nós queremos realmente, com a ajuda do Espírito Santo, nós cremos em Deus que vai ser do jeito que Deus gosta, a sua vida, seu ministério, uma das razões que eu fico tão feliz é que o pastor Luciano, é o meu consogro, né? nossos filhos se casaram, pastora Kelly está aqui, Alissa, como eu sou apaixonado por essa família, que me inspiram, toda vez que eu ouço o pastor Luciano, me dá vontade de tirar mais tempo a sorte com Deus, ficar mais íntimo com Deus. É tão gostoso caminhar com pessoas assim. Eu quero ser amigo de pessoas assim, que toda vez que eu estou junto delas, eu quero ser mais íntimo com Jesus. É uma das razões que eu gosto muito de andar com, com o pastor Cirilo também. Toda vez que eu estou com o Cirilo, eu fico querendo tirar mais tempo sozinho com Deus. Sabe, do jeito que Deus gosta, esse é o jeito, agora, para a gente saber, nesse caso, eu quero falar sobre do jeito que Deus gosta, contrastando com do jeito que o diabo gosta, que era o jeito dessa cidade de Laís. Quais eram algumas coisas nela que era justamente era do jeito que o diabo estava gostando. Olha aqui no versículo 7 do mesmo capítulo agora, Juízes 18, versículo 7.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 Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, que era do jeito que o diabo gosta, que essa cidade, a Bíblia fala que ela estava, ela vivia segundo o costume dos sidônios. Os sidônios eram muito idólatras, era de lá, era da cidade, era, era dos sidônios que veio a Jezabel. Então você já pode ter uma ideia de como eram os sidônios. Os sidônios eram cheios de idolatria. Idolatravam Baal, Astarote, e nos seus cultos a esses deuses pagãos praticavam atos sexuais. Eles acreditavam o seguinte, que se eles praticavam os atos sexuais juntamente com o sacerdote, com a sacerdotisa, isso poderia... É, a traiu o favor desses seus deuses, que também na, na, na tradição e no ensino deles, esses deuses também eram imorais e praticavam essas imoralidades. Então, era um povo cheio de imoralidade. O que, que nós vemos aqui? Do jeito que o diabo gosta, é tudo menos a santidade. Do jeito que Deus gosta, é um compromisso com a santidade, um compromisso com a santidade. Eu quero lhe fazer uma pergunta. A sua consciência, como ela vai andando? Você já parou para refletir? Quando você tira tempo a sós com Deus, tem alguma coisa que te perturba, que você Tenta colocar de lado, é interessante que as pessoas às vezes cauterizaram a consciência, e não sentem mais a consciência perturbando. Eu estava falando com um cristão outro dia, eu, eu fiquei tão triste, porque eu falei, ele estava falando de algum pecado, eu falei, mas a sua consciência não te perturba? Ele falou, não, não tanto assim. Eu falei, mas sabe por que isso? É porque você está cauterizando a consciência. É uma coisa muito séria Quando a pessoa não leva a sério uma vida de santidade Eu acho interessante, Jesus disse, tanto em Mateus como em Marcos Ele disse o seguinte Se o seu olho se tiver, fizer você pecar Arranca o seu olho Porque é melhor entrar no céu com dois olhos do que, Aliás, entrar no céu com um olho só Do que ser jogado no inferno com dois olhos se o seu braço te fizer pecar, é melhor cortar logo o seu braço, porque é melhor entrar no céu com um braço do que ser jogado no inferno com os dois braços. Agora, é óbvio que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter um corpo glorificado. O que, que ele está dizendo? Será que ele está dizendo mesmo? Se o seu olho tiver, é, é, fizer você pecar, é para você pegar um, uma colher e fazer assim: ó, aí arrancar o olho ou cortar o braço. É óbvio que não está dizendo isso, porque o pecado está lá dentro, por arrancar o olho não vai te livrar do pecado. O que, que ele está dizendo? Eu lembro uma vez que eu estava meditando nisso, sabe o que, que Deus falou para mim? Ele falou, olha, o que eu quero é que você faça qualquer ação drástica que necessário for, mas não tolere mais o pecado na sua vida. Qualquer ação drástica, vai ter que se abrir então com o seu pastor, vai ter que se abrir com o seu líder, vai ter que se abrir com sua esposa, com o seu marido. Faça, meu filho. Vai ter que tirar o computador da sua casa, tira. Mas ninguém vive mais sem computador. Meu irmão, se for para você realmente vencer o pecado, faz qualquer ação drástica. Você não pode ficar tolerando o pecado na sua vida. Se o pecado é tão grave assim, tem que cortar de uma vez por todas da sua vida, tem que cortar, interessante que a Bíblia fala sobre o coração puro, coração puro é muito mais do que só um coração limpo, por exemplo, limonada pode ser bem limpa, mas não é puro, não é água pura, assim também muitas vezes muitas vezes já cortou o pecado, mas não está com a intenção totalmente pura diante de Deus. Eu já vi pessoas que, que andam em pureza de verdade e outras pessoas mais espertas, às vezes até pastores mais espertos, falaram isso é muito ingênuo, muito ingênuo esse aí. Eu fico muito triste com esse tipo de atitude num cristão, num líder, num pastor, porque e não tem aquele coração puro. Eu vi um amigo pastor meu falando, um amigo meu falando assim, que tinha uma época na vida dele que ele ficou tão focado em certas coisas, projetos que ele tinha, construção de uma casa, que ele realmente não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele não se envolveu em nenhum pecado, mas ele viu que o coração dele não estava puro, só para Deus, não é que é errado você construir uma casa, mas como está seu coração, como está seu nível de santidade. Sabe, eu, eu lembro muito bem quando eu ainda era pastor solteiro, Deus sabe como eu sofri, por isso que eu não gosto de julgar ninguém, você tem que ter muito cuidado, porque eu era pastor solteiro e eu não conseguia vencer certos pecados na minha vida. Né? É, ainda bem que depois eu fui até tirado um tempo do ministério para passar um processo de instauração, mas eu não estava conseguindo vencer certos pecados, como masturbação, como pornografia, ainda bem que naquela época eu não tinha acesso ainda à internet, eu estava vivendo na Amazônia e a internet ainda era muito escasso, ainda bem que eu nunca tive problema de pornografia na internet, porque quando eu tive acesso à pornografia, eu já estava andando em Vitória nessa área. Mas, deixa eu te falar uma coisa, eu, na televisão, em revistas, pornografia, namoro impuro, só Deus que sabe como eu sofria, eu chorava, eu jejuava tanto, eu chorava, eu gritava, eu falava, Deus, eu tenho que andar em vitória. Eu chorava, e olha, por isso que às vezes, você tem que ter muito cuidado antes de você julgar alguém, eu já vi pessoas que julgam alguém e falam, aquele rapaz, nem sei por que ele fica vindo para a igreja, ele não quer nada com Deus, todo mundo sabe que tem uma vida tudo torta. Cara, você não pode julgar aquela pessoa, você não sabe o coração dele, você não sabe se ele está chorando, gritando, clamando por ajuda. Quem é você para estar tá julgando? Como andar em santidade? Qual é o segredo? Eu vou te compartilhar. Dois segredos que o Espírito Santo me ensinou Na medida que eu chorava, jejuava, clamava a Deus O primeiro e o mais importante segredo Que me libertou, que me deu vitória Foi a intimidade com Deus Tirar muito tempo na presença de Deus Eu investi, eu lembro que o, o meu líder Ele falou assim para mim na época Ele falou assim, eu acho que você deve sair do ministério um tempo e se isolar com Deus Eu fiquei mais do que dois meses Lá no meio da selva amazônica Eu não estava só nos confins da terra Eu estava nos confins dos confins O, o Judas não perdeu as botas lá Porque ele não, nem usava bota lá Era muito Olha, para você só ter uma ideia Santarém já é o interior do Pará Aí Juruti é o interior de Santarém Aí Juruti velho é o interior de Juruti Aí I... A vila de São João é o interior da, de Juruti Velho. E aí onde eu estava era num acampamento que chama chamava-se Capiranga, que era o interior daquilo. Eram dias e dias de viagem de barco só para chegar lá. Dias e dias de viagem de barco. Lá no meio da selva. E eu fiquei só eu e Deus. E tinha um cara que capinava por lá e, e preparava comida para mim, mas na época do... Eu passei Natal, passei Ano Novo, passei meu aniversário em fevereiro, fiquei lá, fiquei lá, meses. E ele então saía de lá, ia para a cidade e eu ficava lá sozinho, no meio da selva, com dois cachorros, mas principalmente com o Espírito Santo. E naquele tempo a sós com Deus, dia após dia, semana após semana, mês após mês, minha vida mudou. Quando eu voltei para a civilização, Certos pecados, nunca mais. Foi uma vitória. Só que o mais importante, eu, eu, eu aprendi e desenvolvi hábitos de intimidade com Deus que mudaram minha vida e continuam mudando minha vida. Foi uma vitória tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tem um versículo na Bíblia, em João 17, versículo 7, que diz assim, Agora, Jesus que está orando aqui na oração sacerdotal ao Pai, ele está prestando contas ao Pai sobre como ele cuidou dos seus discípulos. Olha o que ele está dizendo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Por que, que isso era tão importante? Por que, que na sua oração de prestação de contas, Jesus diz isso, agora eles reconhecem que todas as coisas que tu me dado provém de ti. Por que isso era tão importante os discípulos saberem? Se Jesus era o próprio Deus, por que era tão importante os discípulos saberem que tudo que ele tinha não era dele mesmo, mas era do Pai? Por que isso era tão importante? Ao ponto que na oração de prestação de contas, Jesus está orando... Acerca dos seus discípulos ele fala, pai, é, é como se ele estivesse falando, toda a glória seja dada a ti pai Mas eu fui um bom discipulador, e uma das provas que eu fui um bom discipulador Estou prestando contas aqui ao senhor, é que agora meus discípulos sabem que tudo que eu tenho não veio de mim mesmo Mas provém de ti, por que isso era tão importante? Deixa eu explicar o maior segredo que você pode fazer para o seu liderado, viu? você que lidera um ministério, para o seu discípulo, você que discipula alguém, para o membro da sua célula, você que lidera uma célula, para o membro da sua igreja, o maior segredo que você poderá passar para ele é que o maior segredo é a intimidade com Deus, é o relacionamento dele com Deus. Você nunca quer criar uma dependência mórbida em você, viu, discipulador? Você quer ajudar aquela pessoa a ser íntima com Deus. Agora, escuta bem. Olha só o desafio que Jesus tinha com seus talmidim. Você sabe que talmidim era o nome para discípulos, plural, no hebraico. Né? Talmidim é um discípulo, talmidim os seus discípulos. Então, na mentalidade hebraica, ele já sabia o seguinte, todos os talmidim não poderiam nem ser aceitos para ser talmidim de um rabino, a não ser que o Rabino acreditasse Que cada um daqueles Talmid Seria um dia igualzinho o Rabino Por isso que a maioria dos meninos hebreus Não podiam se tornar um dos Talmidim Eles não passavam o teste Olha só Mas quando aqueles dozes Foram chamados por Jesus Para ser um dos seus talmidins, Veja bem eles estavam tão animados, porque eles sabiam que poderiam um dia se tornar como o seu rabino. O grande problema, Jesus era diferente, não era um rabino qualquer. E quanto mais eles caminhavam com Jesus, mais eu acho que eles ficavam desanimados. Não, não, não, nós nunca vamos ser igual a esse homem. Ele é perfeito, ele é perfeito, E nós nunca vamos ser igual a ele ele é filho de Deus, eu posso imaginar o Tiago, o Pedro e o João aqui batendo papo, e conversando entre eles, rapaz, ele é perfeito, cara. ele é filho de Deus mesmo, mas como assim que você quer dizer mesmo, é que eu, tava, eu perguntei para Maria outro dia, ela confirmou, ela era virgem quando nasceu, e foi gerado pelo Espírito Santo, Rapaz, ele é perfeito, eu perguntei para Maria, Maria, e quando ele era pequeno, ele pisou na bola alguma vez, ela disse que não, ele é perfeito, desde pequeno, olha, Jesus se esvaziou, mas ele continuou sendo Deus, e ele nunca teve a natureza pecaminosa, então, escuta bem, Jesus teve que aprender a falar, alguém ensinou ele, fala papai, papai, mamãe, alguém teve que treiná-lo como usar o banheiro, é verdade, alguém teve que ajudá-lo a ensinar a andar. Ele não automaticamente levantou um dia com nove meses e começou a andar. Não, tiveram que ensiná-lo a andar. Só que tem uma coisa: ele nunca pecou. Sabe como bebês são? Quando ainda, já ainda com um ano de idade, estão brincando aqui com brinquedo, né? É, é o meu carrinho, não, é meu, não, não, não, não, é meu. Jesus nunca fez isso, quando o outro queria pegar o cavalinho dele, que não tinha carrinho ainda naquela época, <risos> ia pegar o cavalinho e ele falava, tome, pode brincar, pode brincar. Ele nunca falava, não, é meu, não, ele falava, pode brincar. E aí o outro brincando com o cavalinho dele, quebrou a perna do cavalinho, pode deixar que eu vou culhar. Já estou enfeitando. <risos> Ele era perfeito. Aí, Tiago e João e Pedro aqui. Rapaz, como que a gente vai ser igual a Ele? É impossível a gente ser igual a Ele. Nós não nascemos de uma virgem. Aí Jesus falando para eles: Olha, vocês têm que entender o seguinte: tudo que eu faço eu não faço de mim mesmo. Eu só faço por causa da minha intimidade com o Pai, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Tudo que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Eu só falo o que eu ouço o Pai dizer por causa da minha intimidade. Se você tiver essa mesma intimidade, você pode ser igual a mim. O segredo é ser íntimo igual eu sou com o Pai, porque tudo que eu tenho, não é porque eu sou filho de Deus. Não, não. Eu me esvaziei e tudo que eu faço é só por causa da minha intimidade com Ele. Se você tiver essa mesma intimidade, você vai poder ser igual a mim e até maior, maiores obras. Escuta bem, Não, nunca existiu alguém que pregou igual Jesus. Quando Jesus pregava, as multidões eram dominadas pelas suas palavras. Mas você não vê os discípulos dizendo, Jesus... Ensina-nos a pregar Por que será, se ele era o melhor pregador de todos? Nunca ninguém ensinou como Jesus Ele era o maior mestre da história do mundo Mas você nunca diz os discípulos dizendo Jesus nos ensina a ensinar, a ser mestre Nunca ninguém curou como Jesus E nunca ninguém andou em santidade como Jesus Mas você não vê os discípulos falando Jesus Nos ensina a ser santo Nos ensina a santidade não, sabe por quê? Porque Jesus ficou batendo em uma tecla Se você... Tiver a mesma intimidade com o Pai Que eu tenho Vocês vão poder pregar igual eu prego or, or, é, Vocês vão poder ensinar como eu ensino Vocês vão poder curar como eu curo E vocês vão poder andar em santidade Como eu ando em santidade Por isso que os discípulos fizeram um só pedido Ensina-nos a orar Porque esse é o segredo É a intimidade com Deus É a intimidade com Deus É a intimidade com Deus só um pedido que fizeram, ensino nos a orar, queremos ter essa mesma intimidade, se a gente tiver essa intimidade que o Senhor tem, então nós sabemos que todas as outras coisas, inclusive a santidade, vem de reboque, a santidade vem pela graça, e essa graça vem pela intimidade com Deus. Agora, veja bem, a segunda coisa que Deus me ensinou para eu poder ser íntimo, para eu poder andar em santidade, porque lembra que eu era um cara solteiro, desesperado, agora tirando muito tempo no mato com Deus, lá no meio da selva. O segundo segredo que Deus falou para mim é que eu estava sendo muito orgulhoso, muito orgulhoso. Você sabia que é por causa do orgulho? Deixa eu explicar uma coisa aqui, preste bem atenção Se eu cortasse meu braço aqui E jogasse meu braço bem aqui, ó E deixasse meu braço lá Ele ia apodrecer Por quê? Porque está desligado do corpo Tem muito cristão Que quer estar tá vencendo o pecado, andando em santidade Desligado do corpo Sem ter compromisso, sem ter vínculos profundos sem ter um espírito de, de transparência um com o outro. O orgulho que está fazendo muitas pessoas não conseguir andar em santidade. E Deus falou para mim, eu quero que você seja totalmente transparente com o seu líder, com o seu discipulador. E eu aprendi a ser transparente. Eu lembro que lá no meio da selva eu peguei uma folha em branco e eu fiz uma lista comprida de todos os pecados que eu pude lembrar, e eram muitos, viu? Cada pecado cabeludo, coisas escondidas, que só eu e Deus sabíamos. Eu lembro que eu confessei, queimei na presença de Deus, enterrei as cinzas, mas a, quando eu fui encontrar com o meu líder, eu falei, eu sinto de Deus para te contar as coisas, pelo menos do que eu estou lembrado naquela lista. Eu quero me abrir. Você fala, mas isso não é confissão igual... Os católicos... Gente, deixa eu explicar uma coisa. Você não confessa para o seu discipulador ou para o seu pastor ou para um padre para receber perdão. A Bíblia mostra que para receber perdão dos pecados, você se abre com uma pessoa só, é Deus. Confessar seu pecado para Deus, para receber perdão, é só para Deus. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você confessando para um padre, para um pastor, para um dissipador, que você vai receber perdão. Não, para receber perdão, a Bíblia ensina que você confessa o pecado só para Deus. Mas por outro lado, você sabia que não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que é para você confessar o seu pecado para Deus para receber cura e libertação do pecado? Não tem. Para receber cura e libertação do pecado, a Bíblia já fala o contrário. A Bíblia fala para você confessar a outra pessoa. Como ele diz em Tiago 5,16, ele fala assim, está alguém entre vós doente? Isso pode ser doente, fisicamente doente, emocionalmente doente, espiritualmente. Ele fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Chama presbítero, chama alguém que preside espiritualmente sobre a sua vida e, e, e confessa, se abre Confessai os pecados uns aos outros E orai uns pelos outros Para ser curados. E essa palavra curados no grego é a palavra yaumai Yaumai no grego quer dizer curado Mas também no grego quer dizer liberto do pecado Olha só, olha que a Bíblia está prometendo que quando você se abre contra a pessoa, confessa, já confessou para Deus para receber perdão, agora você está se abrindo com alguém que preside espiritualmente sobre a sua vida, você se abre e ela ora por você, você é curado, você é curado. Isso aí é um verbo contínuo, não é só uma vez que você se abriu e recebeu oração, não, você continua prestando conta. Eu comecei a reunir toda semana com o meu líder, com o meu discipulador. E eu aprendi um grande segredo. Não só me abrir sobre qualquer área na minha vida que eu havia pisado na bola, mas até sobre as tentações. Talvez você diz, mas não é pecado ser tentado. É verdade, não é pecado ser tentado. Mas eu aprendi o seguinte, que quando eu, fosse, eu, eu era transparente sobre as tentações, eu nem ia precisar de confessar pecado, porque eu vencia antes do pecado. Eu, eu, eu, eu, sabe, eu sentia tanto nojo do pecado ao me abrir sobre a tentação e ele orar pela minha vida, e eu, eu nem caía naquele pecado. E sabe, ainda como solteiro, pela misericórdia e a graça de Deus, em todas aquelas áreas, todas, eu venci, Andei em vitória e continuei andando em vitória Por anos até casar E continuo até hoje Andando em vitória Mas é só pela misericórdia Pela graça de Deus Mas também porque eu aprendi esses dois grandes segredos Intimidade com Deus e Transparência com o meu discipulador Até hoje eu tenho um discipulador Até hoje eu sou transparente com ele Sabe, tem pessoas que têm uma cobertura de mentirinha. Um discipulador de mentirinha. Ah, ele é minha cobertura. Mas não é transparente. Não tem uma prestação de conta de verdade. É só uma coisa de mentirinha. Está querendo enganar quem? Como que você quer andar em vitória completa? Sabe, tem pessoas que parecem tão espirituais na igreja. Mas em vez em quando estão acessando um site pornográfico. entrando Sai ano, e não consegue vencer o pecado. Entrando, sai ano, e não consegue vencer o pecado. Mulheres que às vezes você vê ela adorando lá, você pensa, ela é a maior santa do mundo. Chorando, adorando. E ela é santa mesmo, ela é preciosa. Só que em vez em quando ela está pisando na bola. Em vez em quando ela, quando está só a família, perde o controle. Faz coisas que não deve, fala coisas que não deve, perde o controle emocional, pede tanto perdão a Deus e Deus perdoa, mas Deus não quer só perdoar, Deus quer curar, Deus quer dar vitória. Agora eu aprendi o um segredo, tem que ser totalmente transparente. Eu, eu, eu tenho vários discípulos tão preciosos, e alguns dos meus discípulos falam assim para mim, todos eles têm esse, esse costume, eu acho tão bonito, eles falam, Eibe, eu vou me abrir aqui com umas coisas, eu vou fazer talvez parecer pior do que é, porque eu não quero correr o risco de eu estar maquiando, de eu estar não confessando tudo, isso é muito bonito, porque a tendência humana é a gente confessar só um pedaço, sabe, para descarregar a consciência, e não confessar tudo, igual o cara que foi confessar para o seu discipador. Olha, ore por mim, que é para ter mais cuidado com meus olhos. Não é assim que você vai ser curado. Você vai ter que se abrir mesmo, falar, não, estou acessando o site pornográfico, comunicando com prostituta virtual, tem que vomitar tudo. Aí ele vai orar, você vai ser curado, em nome de Jesus. Ou aquela irmã que foi confessar para a Ore por mim, porque em casa, você sabe, eu tenho que ser mais amorosa, sabe? Não vai ser curada assim não, irmã. Tem que confessar tudo, tem que falar que quando alguém aperta os botões errados, você joga a panela, fica quase endemoniada. Aí fica curado. Aí vai ser curado. Igual o cara que foi confessar para o discipulador, para se abrir com o disciplador. Ore por mim, porque eu roubei uma corda, quero vencer esse negócio de roubar, e eu roubei uma corda, não vai ser curado. Porque não confessou tudo, ele não confessou que na outra ponta da corda tinha uma vaca amarrada que lhe roubou também. Olha para o seu vizinho e fala assim, tem que confessar a vaca também. Continuando agora, versículo 7, Juízes capítulo 8 Partiram os cinco homens e chegaram a Laís E viram que o povo que havia nele, nela estava seguro Segundo o costume do Sidônio Diga costume dos sidônios. É a anti-santidade, do jeito que o diabo gosta Mas o que mais que o diabo gosta? Olha aqui, em paz e confiado Confiado em que? confiando em si mesmo é do jeito que o diabo gosta quando você confia em si mesmo em outras palavras o jeito que o diabo gosta é você ser orgulhoso confiar em si mesmo acreditar que você mesmo sozinho vai poder vencer qual é o jeito que deus gosta eu falei em primeiro lugar deus do jeito que deus gosta é uma vida um compromisso com a santidade segundo um compromisso com o temor do Senhor e o quebrantamento. Por favor, diga um compromisso com o temor do Senhor e o quebrantamento. Olha o que ele diz aqui em Obadias capítulo 1, versículo 3. Obadias capítulo 1, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó, oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Aqui em Obadias, estava falando dos Edomitas. Mas os que moravam em Laís eram muito semelhantes, porque os Edomitas moravam em cima da montanha. E as escavações arqueológicas têm comprovado que na cidade de Laís, era em cima de, de montes que eles faziam umas proteções de várias camadas de pedra e de areia, eles ficavam lá em cima. Então é muito semelhante os Edomitas. E olha que Deus diz para esses que confiam na sua própria ingenuidade, na sua própria inteligência, nos seus próprios recursos para viver. Ele diz, a soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Você já viu um líder que é orgulhoso, que não gosta de aceitar a correção? Ele tem que ser o papa de tudo. A Bíblia fala, provérbios 17 10, mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Provérbios 17:10, mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Meu Deus, meu Deus, quando eu, eu ouço esse versículo, eu lembro de um discípulo meu, o pastor Geraldo, que pastoreia agora a igreja lá em Santarém, com 65 mil pessoas. Na realidade, talvez tenha mais do que 65 mil, mas eu ainda dou um número antigo. O último que eu soube já tinham mais do que 6.500 500 células. Mais do que 6.500 células. No domingo, são 72 cultos de celebração, em 39 prédios dentro da cidade. E é a mesma pregação. Às vezes eu prego em todos pelo telão, todos os 72 cultos. É a mesma pregação em todos os 72 cultos, porque as 6.500 células vão, vão aplicar aquela mensagem durante a semana. Agora, isso é sem contar as outras 400 igrejas que nós temos naquela região de Santarém. Isso é só a igreja mãe que eu estou me referindo. Agora, escuta bem, preste bem atenção. O homem que lidera tudo isso era um ex-viciado em drogas, que converteu na nossa igreja lá em Santarém. O nome dele chama-se Pastor Geraldo. Pastor Geraldo é um, um cara tão quebrantado, eu estou lhe dizendo, eu tenho que ter cuidado como eu falo para ele. Porque se eu quiser corrigir, eu tenho que, até quando eu vou corrigir, eu falo de uma forma bem suave, porque eu sei que ele leva tão a sério tudo o que eu falo. E não é porque eu sou um líder dominador, não. Graças a Deus que eu não sou. Mas ele é um cara tão humilde, tão quebrantado, tão contrário como a cidade de Laís era. Do jeito Cidade de Laís era o jeito que o diabo gosta. E tem muito crente e muito líder cristão que é do jeito que o diabo gosta. Que orgulhoso. Não aceita muita correção, não aceita crítica, não aceita repreensão. pastor Geraldo é, é tão do jeito que Deus gosta, tão quebrantado, que eu tenho que ter cuidado. Porque, às vezes, eu já fiz assim para ele, conversando no telefone, qualquer coisa, ou quando eu estou lá em Santarém, estive lá agora, recentemente, e eu estou lá com ele, eu falo assim, rapaz e, eu, às vezes, eu não estou nem pensando o que talvez ele deve, só falo assim, você já pensou em fazer tal coisa? Mas, querendo só ouvir a opinião dele... Aí depois eu... Ele me liga, pastor, nós já fizemos. O que, que você fez, rapaz? Nós já fizemos aquilo que você falou. Não, mas era só uma ideia, nem tinha certeza se era para fazer. Então hoje eu tenho que ter muito cuidado. Eu falo, Geraldo, o que eu vou falar aqui, nem tenho certeza se você deve fazer. Eu quero que você ore primeiro, busque a Deus. É só uma ideia, porque ele é tão quebrantado, tão submisso. Isso que a Bíblia fala, olha, mais fundo entre a repreensão no prudente... Do que sem açoites no insensato Tem crente que leva a cada açoitada das circunstâncias Do maligno, da sogra da, Não, não, da, da sogra E ainda não aprende Pelo amor de Deus Sabe por quê? Orgulho Orgulho acha que ele sabe Deixa de ser orgulhoso quando é orgulhoso, é do jeito que o diabo gosta. Quando é quebrantado, quando é, tem o temor de Deus, é o jeito que Deus gosta. Eu acho tão lindo como era Saul no começo. Depois, infelizmente, ele se desvirtuou por completo. Mas o Saul era muito quebrantado no começo. Porque ele, quando o Samuel disse para ele que ele ia ser rei, ele falou, nem, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E depois... Quando declararam ele rei, a Bíblia fala que ele fez festa juntamente com os homens de Israel, dançando lá no meio, ele era o grande rei, mas estava dançando lá no meio, tão simples, tão humilde, aí a Bíblia diz que os homens de Beleal o desprezaram, homens de Beleal quer dizer homens que não prestam para nada, o desprezaram. Você sabia que até hoje é assim? Homens de Beleal desprezam os homens simples, as mulheres simples. Homens de Beleal eles querem um líder dominador, um líder que os controla, um líder que, que, que, que detona em cima. Homens de Beleal desprezam os verdadeiros servos e servas do Altíssimo. Desprezam o líder quebrantado, o líder que tem o temor de Deus. Nós vemos Jacó, mimadão da mamãe, E acostumou que a mamãe sempre fazia tudo por ele E ele acostumou em ter tudo o que ele queria Mas sofreu tanto Tanto Sofreu tanto por causa desse jeito dele Mas não se humilhava Não se humilhava Mas um dia quando ele estava para encontrar com seu irmão Ah, Isaú E ele sabia que Isaú podia cumprir a promessa que Isaías tinha feito, que ia matá-lo, ele fica a noite toda lutando com Deus, em oração, ele começa a se quebrantar. E quando Deus desloca a coxa dele, ainda não quebrantou completamente. Mas aí Deus faz uma pergunta-chave. Como é o seu nome? E ele responde, Jacó, que quer dizer enganador, é isso que eu sou. Eu imagino que estava segurando Deus com tanta força. E quando Deus fala, como é o seu nome, Deus toca no ponto nev, nevrálgico, e ele solta. Antes, com a costa deslocada, tudo, mas ele lutando. Mas quando Deus fala, como é o seu nome, ele se quebranta. Ele não fala, olha, o senhor, o senhor me conhece, eu sou neto de Abraão, o senhor sabe quem é Abraão, eu sou filho de Isaac. Não, ele fala, eu sou isso mesmo, que o senhor já sabe que eu sou, eu sou um enganador. E quando ele se quebranta, aí Deus fala, seu nome é mudado, você é Israel, um príncipe, um príncipe. Ele chama aquele lugar de Peniel, a face de Deus, e a Bíblia fala que quando o sol estava subindo, ele saiu de lá mancando, manquejando. Alguém disse, nunca confie num homem ou numa mulher de Deus que não manca. <risos> Verdade, nunca confie no homem de Deus, numa mulher de Deus, que não manca, que não tem um quebrantamento na sua vida, que é soberbo, acha que sabe tudo. Continuando, partiram os cinco homens, chegaram lá, isto, ainda estou no versículo 7, juízes 18. E viram o povo que havia nela estava seguro Segundo o costume dos sidônios Diga costume dos sidônios Em paz e confiado Diga confiado Era o jeito que o diabo gosta Confiando em si mesmo O que mais? Nenhuma autoridade havia Que por qualquer coisa o oprimisse Olha só Diga oprimisse Essa palavra oprimisse o hebraico é a palavra kalan, que quer dizer ser reprovado, ser humilhado, ser envergonhado. Olha, nós vemos uma das razões aqui que Laís era do jeito que o diabo gosta. Sabe por quê? Porque eles encaravam a autoridade como alguém que iria humilhar, como alguém que iria envergonhar, como alguém que iria reprovar. Eles já viam a autor da pesquisa que não gostava e Eu, eu ter líder é sobre mim, eu me abri com outra pessoa... Eu não Por isso que você vê tantas pessoas que não querem se submeter a uma liderança Eu vou te falar uma coisa Uma, uma alegria Eu tenho uma liderança sobre minha vida Eu vou te falar uma coisa Ai de mim se não fosse pelos meus líderes Ai de mim Então nós vemos que o jeito que o diabo gosta é quando a pessoa não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida e ela encara qualquer autoridade como uma opressão. No jeito que Deus gosta, é quando a pessoa tem um compromisso com a submissão. Diga, um compromisso com a submissão. Olha, a Bíblia fala em Provérbios 12, 1, quem ama a disciplina, ama o conhecimento mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Meu Deus, esse versículo tocou tão profundamente em mim, eu lembro uma vez, queridos, eu lembro uma vez que o meu líder foi me chamar a atenção, e aqui dentro, eu já estava sendo um pouco conhecido ao redor do Brasil e outros países, e muitas pessoas me elogiando, e o meu líder foi me chamar a atenção, e aqui dentro eu... Mas por fora eu, amém, aleluia. Mas aqui dentro eu aborreci aquilo. O Espírito Santo me falou, você está sendo estúpido. O que aborrece a repreensão é estúpido. Depois eu voltei com o meu líder e falei, me perdoe. Porque mesmo que por fora eu estava sendo legal, por dentro eu não vigiei. Eu aborreci aquilo, eu estava sendo uma pessoa estúpida. E eu quero que você saiba, meu líder, que eu amo a repreensão. Eu tô, você pode induzir seu coração para amar a repreensão. Você gosta quando alguém te repreende? Você sabia que você jamais vai alcançar seu máximo potencial se você não tiver alguém na sua vida que tenha a coragem e a graça de te repreender. Vou repetir isso de novo nesse lado aqui para ver se cai a ficha. Você sabe que você nunca vai alcançar o máximo potencial da sua vida, do seu ministério, se você não tiver alguém que te lidera, que tenha a coragem e a graça de te repreender, de te corrigir, de falar, de falar as coisas que você não quer ouvir, mas que você tem que ouvir, porque é para o seu bem. Irmãos, isso sobre submissão é muito sério. Hebreus, que é um versículo tão conhecido, mas eu quero te mostrar uma coisa que muitos nunca viram nesse versículo. Hebreus 13, 17, ele fala, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma Quem deve, como quem deve prestar contas para que façam isso, façam isso o quê? Prestando contas, orando sobre a sua vida. Orando, quando eles oram sobre você, prestando contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto, o que, que é isto? Ele gemendo. Isto não aproveita a voz outros. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando o seu líder, se você não tiver líder, é pior ainda, mas quando o seu líder vai orar sobre você, se aqui no fundo... Ele está gemendo, ele está triste A Bíblia fala, isso não aproveita E sabe o que está dizendo? Isso não pega bem diante de Deus Isso não pega bem Você quer Deus te existindo? A Bíblia fala, Deus resiste ao soberano Você quer Deus contra você, pelo amor de Deus? Ou você quer atrair a bênção, o favor de Deus? Você quer as janelas do céu derramando bênção e favor e graça sobre a sua vida? Ele fala, você quer se favor? Você quer que pegue bem com Deus? Que Deus seja traído à sua vida? Então, haja de uma tal forma que a sua liderança vai ficar feliz, que toda vez que eles vão orar sobre você, oh pai, seria tão bom se todos os meus liderados fossem igual esse. Aí Deus vai falar, uau, vou preparar mais bênção agora. Mais bênção, mais bênção, mais bênção. Olha para o seu vizinho e fala assim, prepare-se para receber bênção, meu irmão. Aleluia Quarto e último lugar Voltando para o nosso versículo chave Juízes 18, 7 Partiram cinco homens E chegaram a Laís E viram que o povo que havia nela Estava seguro Segundo o costume dos Sidônio. Diga costume dos Sidônios. Era um, uma, um povo de imoralidade do jeito que o diabo gosta Do jeito que Deus gosta É um compromisso com a santidade Em paz e confiado Diga confiando em si mesmos Do jeito que o diabo gosta Do jeito que Deus gosta É um povo que é quebrantado Que tem um temor de Deus, que confia em Deus Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa oprimisse Do jeito que o diabo gosta Sem, sem submeter a autoridade De autoridade com maus olhos Diga, oprimir-se. Mas o jeito que Deus gosta é o que Compromisso com a submissão. Mas dentro tem mais uma frase. Também estava longe dos sidônios. E não tinha trato com nenhuma outra gente. Sabe o que eu vejo? O que o diabo gosta é quando alguém se isola. Com alguém não, não tem compromisso com o corpo de Cristo. Então, diga um compromisso com o corpo de cristo é assim que deus gosta amém podem parar de repetir agora agora escuta bem eu vou contar uma história muito interessante tinha um cara que estava no navio aí o navio teve o é, um naufrágio e ele foi o único sobrevivente numa ilha deserta ficou lá 20 anos sem ser descoberto pela civilização Finalmente, depois de 20 anos, o um navio que estava passando, ele fez um fogo tão alto para chamar a atenção do navio, o navio veio parou, e ele, ai, finalmente eu posso voltar para a civilização, porque eu sou o único morador dessa ilha, na ilha toda só tem um ser humano, que sou eu. Aí viram uma casa bonita na ilha, falaram, e essa casa? Ele falou, não, eu sou engenheiro, tinha 20 anos, fiz uma casa bonita. Ah, que legal. E esse outro prédio lá? Ele falou, não, esse é o prédio, eu sou cristão, Fiz um prédio, é a igreja que eu congrego. Ah, legal. Aí falaram, e esse outro prédio? Ele falou, não, essa aí era a igreja onde eu congregava antes de passar. Pra... <risos> tá mal, cara. Sozinho, na ilha ainda conseguiu dividir a igreja? tem gente que é desse jeito, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que coisa feia, olha, Deus está levantando uma nova geração, por isso que nós estamos aqui das mais diversas denominações e movimentos e tribos, porque estamos debaixo de uma bandeira só, e o nome dele é Jesus, Jesus. Jesus! Jesus! A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Eu tenho que aprender com você. Eu tenho tanto, Deus sabe o que eu estou falando é verdade. Por isso que eu já visitei várias vezes o Bola de Neve lá em São Paulo. Porque eu tenho tanto para aprender com Bola de Neve. Tanto para aprender com Alcance. Tanto para aprender com a sua igreja, a Assembleia de Deus dos Santos reunidos, da triangular dos últimos dias. Eu tenho tanto para aprender. Nós temos tanto para aprender um com o outro. Não é verdade, queridos? Nós temos tanto, tanto para crescer e aprendermos um com o outro. Olha o que a Bíblia diz, os Provérbios 18.1, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na Bíblia a mensagem diz, o egoísta só olha para o próprio umbigo, é uma afronta à vida em comunidade. Na NVI ele diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela é contra a sensatez. Quem anda sozinho, certamente vai cair ou já caiu. Quem anda sozinho vai cair ou já caiu. Sabe, eu viajo muito e visito muitas igrejas em muitas cidades do Brasil e outras partes. E eu, eu sou muito fominha para aprender como ganhar mais vidas, como crescer, multiplicar. Eu quero aprender. Então eu chego numa cidade, muitas vezes eu pergunto para o pastor: Pastor, quais são as maiores igrejas aqui que estão ganhando muitas almas? A tal e tal. Ela é a maior? Não, a maior é a fulana. Ah, é? é ah, sim. Qual é a maior igreja mesmo? É a fulana. Mas você sabe... Essa... chegou outra cidade, pergunto para o pastor, qual é a maior igreja? A maior igreja é, é a ciclana. Mas você sabe... Que coisa feia. Não vai... Não estou falando que são perfeitos, mas deixa eu te falar uma coisa, não critique o Pedro por ter afundado enquanto ele estava andando em cima da água no mar da Galileia, até que você esteja andando também. Um dia isso vai se cumprir, um dia eu vou estar pregando lá no ginásio de Virapuera, para milhares e milhares de pastores, só pastores. E eu vou chamar todos aqueles pastores na frente, todos eles, todos, para receber oração de imposição de mãos em um lugar do corpo que tem que ser curado, o cotovelo. Olhe para o seu vizinho e fala assim, eu reconheço que eu tenho muito o que aprender com você. Fique em pé, por favor. Que conferência abençoada! Nesses últimos minutos da minha participação nessa conferência, eu gostaria de ter o privilégio de poder orar pela sua vida, para que... E eu já eu já sou o primeiro que já estou aqui na frente, porque eu quero que minha vida e o meu ministério seja do jeito que Deus gosta. Não do jeito que o diabo gosta. Como é o jeito que Deus gosta? O compromisso com a santidade, a intimidade com Deus, o discipulado. O compromisso com o temor de Deus e o quebrantamento. O compromisso com a submissão. E o compromisso com o corpo de Cristo, de estarmos juntos aprendendo um com o outro. Se você diz, pastor Eib, eu quero... Você ore pela minha vida, pelo meu ministério, Preciso esses mesmos quatro compromissos, para que seja do jeito que Deus gosta. Vem aqui na frente, como ato a sua fé, e eu quero orar sobre a sua vida, quero declarar sobre a sua vida. Do jeito que Deus gosta. Mesmo se não couber aqui na frente, o ato de você sair do seu lugar e vir nessa direção, mesmo ficando no corredor, já demonstra a fé que está no seu coração para tomar posse dessas verdades na sua vida, no seu ministério, nos futuros planos poderosos que Deus tem para a sua vida. Eu creio que nunca mais será o mesmo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. ó oh, Pai, eu estou nesse momento pedindo que o Teu Espírito Santo possa vir, manifestar Sua presença de uma forma gloriosa. Que hoje seja um divisor de águas, um divisor de águas. Fique na presença do Senhor, esquece de tudo de todos. E concentre-se na presença do Senhor, na pessoa de Jesus. Espírito Santo, querido, obrigado. Obrigado pela sua presença, manifesto. Obrigado. Gere em nós, gere em nós, é a obra do Senhor essas qualidades esse compromisso com a santidade esse compromisso com o temor do Senhor e o quebrantamento esse compromisso com a submissão aos nossos líderes esse compromisso com a unidade do corpo de Cristo Senhor nós Escolhemos Nós exercemos nosso livre-arbítrio Para dizer Nós queremos isso Senhor Faça essa obra em nós Vem Espírito Santo Vem